TÓPICO 5 – PUBLICAÇÃO DE EDITAIS Neste tópico, trataremos dos editais de seleção de monitores. O edital de seleção de monitores é a forma através da qual se dá publicidade e se garante a impessoalidade nos processos de escolha dos discentes que atuarão como monitores. Cabe aos setores responsáveis pela seleção dos monitores a publicação dos respectivos editais, respeitando prazos mínimos necessários entre a publicação e a data definida como de inscrição para garantir o cumprimento do caráter de chamamento público. O que deve constar em um edital? Um. Informações para a inscrição dos candidatos a monitor, data, hora, local e documentos exigidos. 2. Nomes e códigos das atividades de ensino para as quais serão admitidos monitores, com o quantitativo de vagas e a existência de cadastro de reserva, se for o caso. 3. Forma de seleção dos monitores que deverá incluir, pelo menos, uma das seguintes modalidades. Prova, entrevista, avaliação de desempenho acadêmico. 4. Data, hora e local da realização da seleção. 5. Critérios de avaliação e classificação dos candidatos. 6. Critérios de desempate.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 ponto ead arroba cad ponto br